Nick Nevries teve a chance da vida no último domingo na Itália e provou na pista que só não vai estar no grid da Fórmula 1 no ano que vem se a Williams não quiser. E é esse o assunto do vídeo de hoje. Seja bem-vindo ao canal 2 do Grande Prêmio, meu nome é Luana Marino, se você é novo por aqui eu já te convido a fazer a sua inscrição, deixar o seu like, ativar as notificações para você não perder nada do que acontece nos esportes a motor. Nick De Vries viveu um verdadeiro conto de fadas no último fim de semana na Itália. Ele participou das atividades de pista desde a sexta-feira de treinos livres. E isso porque ele foi escalado pela terceira vez na temporada para participar de um treino livre. Ele já havia andado com a Williams em Barcelona, depois com a Mercedes na França e assumiu o lugar de Sebastian Vettel para andar com a Aston Martin na primeira sessão. Só que a participação do De Vries no fim de semana foi além do esperado, e isso porque Alexander Albon, precisou ser operado às pressas por conta de uma apendicite, não podendo participar do resto do fim de semana. Então, a Williams chamou o De Vries para assumir a vaga do tailandês. E o De Vries, já na classificação, teve um desempenho muito bom. Ele conseguiu passar do Q1, fez o 13º tempo e, por conta de todas as punições, os pilotos sofreram, foram nove pilotos punidos daquela corrida ao todo, o De Vries alinhou um oitavo e fez uma baita corrida no domingo. Mesmo com o carro tecnicamente inferior, e talvez a gente possa dizer que a Williams é o pior carro do grid, ele conseguiu se defender muito bem contra pilotos com carros melhores, como por exemplo o Joe com a Alfa Romeo. O De Vries usou a linha de chegada em nono à frente do Joe, marcando dois pontos para o Williams. O desempenho do holandês foi muito elogiado, tanto por outros pilotos, quanto também por chefes das equipes, como o Toto Wolff, chefe da Mercedes, o próprio chefe da Williams, o IOS Capito. E muitos começaram a se perguntar, afinal, por que, que o De Vries ainda não está na Fórmula 1? Quando a gente olha para a trajetória do Nick DeVries, a gente entende por que, que ele ainda não está na Fórmula 1. O Nick DeVries foi campeão da Fórmula 2 em 2019. Coincidentemente, naquele ano, o vice-campeão foi o Nicolas Latifi, que no ano seguinte, em 2020, foi o único estreante no grid da Fórmula 1. Só que o Latifi chegou na Fórmula 1 graças a patrocínio, ao aporte financeiro que o levou até a Williams. O De Vries sem ter vaga na Fórmula 1, vendo que ele não ia conseguir subir para a principal categoria do automobilismo, ele foi buscar outros caminhos e ele foi para a Fórmula E. E lá na Fórmula E ele continuou o trabalho que ele já executava na Fórmula 2. Continuou vencendo corridas, marcando pontos e já na sua segunda temporada ele foi campeão da Fórmula E, temporada de 2020-2021. Esse título do De Vries, inclusive, colocou o nome dele novamente em evidência. Muito começou a se falar sobre o holandês e uma possível chegada na Fórmula 1 em 2023, mas ainda incerto. Só que conforme as vagas foram sendo preenchidas, a gente se perguntava, mas afinal, será que realmente tem espaço para um piloto como o Nick De Vries no grid da Fórmula 1? Bom, a questão é que talento apenas não basta. Pelo talento, De Vries já deveria ter estreado na Fórmula 1 há muito tempo. Nós não estamos dizendo que ele é um piloto excepcional, que ele é um gênio, mas ele é um piloto que já provou que tem muito mais talento do que, por exemplo, o Nicolas Latifi. Isso não é nenhuma novidade. Então, por que, que o Latif ele ainda está na Fórmula 1 e ainda é candidato a renovar e o Nick DeVries precisa ficar é, encontrando caminhos e vendo se tem uma possibilidade de poder estrear na categoria? Não faz sentido, mas na verdade esse é um problema que vem? lá de trás, da Fórmula 2. E isso nós discutimos também agora no título do Drogovic. A Fórmula 1 valoriza tanto a sua base, quando o assunto é pontuação de superlicença, que é um assunto que está em evidência, então por que não valorizar o piloto que é campeão? Por que não criar algum mecanismo, algum programa, algum Passe que seja para que ele possa correr na Fórmula 1. Ainda que ele não seja um piloto regular, mas que haja uma oportunidade, talvez um carro extra em alguns fins de semana. São tantos fins de semana numa temporada. A gente está falando de um calendário que pode ter mais de 24 corridas. Não tem como encaixar esse campeão da Fórmula 2 para correr de fato uma prova, disputar um GP, um fim de semana na Fórmula 1 como um prêmio, como uma forma de mostrar que de fato a categoria valoriza sua base na prática porque não é isso que nós temos visto. Muitos pilotos que saem da Fórmula 2, até mesmo aqueles que vencem, não tem garantia nenhuma de subir para a Fórmula 1. Oscar Piastri começou a ser preparado pela Alpine, é verdade, mas ficou um ano inteiro parado, só treinando com o carro do ano passado e treinando em simulador. E a competição? Um piloto precisa participar de competições. O Nick Vries foi participar de competições na Fórmula E e agora, com toda a bagagem que ele construiu ao longo desses anos, ele aparece novamente como um candidato para a Fórmula 1, um candidato preparado, um candidato que mostrou sim que tem condições de assumir o cockpit da Williams no lugar do Latifi e a equipe só não vai promovê-lo se de fato não quiser. Mas agora eu quero saber a sua opinião. Você acha que o Nick DeVries merece uma chance na Fórmula 1? Que ele deveria sim correr na Williams ano que vem? Se não tiver vaga na Williams, você acha que ele poderia aparecer talvez numa Alpine? Ele vai testar com a Alpine antes do GP de Singapura. A Alpine vai realizar um teste em húngaro ring, uma espécie de vestibular. E o DeVries está na lista. Será que ele vai conseguir impressionar? Quero saber o que que você acha, sua torcida, deixa aí nos comentários. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.